E aí pessoal, beleza? Vitor Gunária, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, eu vim entrei uma textura muito bonita aqui pro canal E o melhor de tudo, é uma textura 3D com relevo Mas antes de tudo, eu não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e bora pro vídeo Então vamos começar a mostrar essa textura Pela parte que eu acho que é a parte principal, que são os minérios Os minérios, a parte do minério fica pra fora ó. Tá vendo essa parte aqui da pedra e a parte dos minérios? Então, os minérios ele fica para fora, da, é, fora das pedras. Então, vamos começar pelo, pelo minério do ouro que é um minério normal, tem, tem até uns brilhinhos assim, fica meio que trocando a cor dos pixels. Agora, o bloco de ferro é a mesma coisa, só que muda a coloração. O, carvão, o de carvão também, o de diamante também fica mudando a coloração dele, azulzinho. Redstone fica mudando a coloração. E também. as part... Fica soltando partículas. Só que agora não. Ai, as... as mesmas partículas do minério de redstone. O lápis lazuli. A mesma coisa. E o esmeralda também. Esse... Essas texturas são no 1.16. É, sem atualização da 1.17. Por causa que a textura só está disponível para 1.16. Mas logo logo. A, a textura da 1.17 já vai estar tá pronta. E vocês vão poder... Ver ela na próxima versão, então ó, tem esse minério aqui de quartzo e tem o minério de ouro que também. Em 3D, agora outra coisa muito legal é tá vendo a moldura? Ela é 3D e os itens que ficam nela também são 3D. Ó, a, tô aqui com uma espada de diamante, dá pra ver que os pixels são pra fora. Ó, aqui dá pra ver que tem um. Tem um volume, ele não é totalmente retinho, não tem a mesma grossura. As tochas, tem essa animação muito legal também. Deixa eu pegar aqui essa tocha pra você ver. E quando você troca de mão, continua com a mesma textura. E é uma textura muito bonita. Também tem o um olho do Ender, as outras tochas também são assim. Claro, claro que cada um com a sua peculiaridade. A escada também é 3D. As rosas e flores também são 3D. Equipamentos também são 3D e ficam aqui meio para fora com essa textura. E agora vamos para outra coisa, que é a escada, né? Olha como ela fica bonita assim. A escada normal, sem assim, a textura, ela fica totalmente lisa, sem nada. Talvez tenha um relevo mais... Esse daqui, ó, tem, tem um relevo mais bem detalhado. Uh, cada parte tem uma grossura. Isso é muito legal dessa textura. Então, vamos pra, pra próxima coisa que eu acho muito legal. É que ela tem meio que um efeito shader. Ela fica fazendo os matos se movimentarem, ó. Como se estivesse vindo vento. Não é tão bom quanto um shader. Mas, é assim, muito bonito. As flores. Olha só. Elas são 3D. Tem... Tem tudo um molde assim, tudo bonitinho para ela A Wither Rose aqui também Fica mudando a cor dela com esse efeito Essa rosa, essa flor aqui também Muito bonita Essa daqui, essa daqui, essa daqui também Mas praticamente todas as flores Também são assim É o fungo do Nether, se eu não me engano E os baldes também, pessoal Que é algo muito legal, ó Você fica com o balde na mão e ele fica com essa textura de que isso realmente foi um balde, não é a textura de um balde normal que tá aí na tela. Ah, fica com um líquido dentro do um negócio 3D também, fica assim na diagonal. Balde vazio aqui também. E é algo muito bonito, as, as esferas do Minecraft. Elas ficam em 3D também, ó. A, a, o bloco, a, a bola do de slime, a bola de neve. O osso também fica em 3D. ainda Enderpeel. O livro fica com uma textura diferente, ó. É como se realmente fosse um livro normal. Como se pudesse pra abrir ele tivesse fechado. Muito legal. Os frascos de poções também tem isso daqui, ó. Diferenciado. Ó. Muito legal. Fica com, como se realmente fosse uma garrafa. Toda bonitinha. As, ó, que outra rosa, tulipa outras flores, assim, no geral. Agora, aqui, temos blocos que eu acho que valem a pena mencionar. Blocos, na minha opinião, ficam muito mais bonitos com essa textura. A tocha, ela não fica com essa animação tão bonita quanto fica na mão. Mas, ainda assim, é em 3D, ó. Tá vendo esse detalhe aqui? Então, em 3D. E os blocos de madeira também, ó. Ah, todas essas tábuas aqui são todas com profundidade. Muito bonito. Esse, esse bloco aqui de andazeto polido e de orito polido também ficou assim. Esse magma, pra mim, fica muito mais bonito com essa textura, ó. Fica como se tivessem umas pedras em cima da lava. Eu acho isso muito bonito. E é praticamente... Uh, o bloco de pedregulho é a mesma coisa. Só o mundo aqui não, não tem essas lavas dentro, dentro do dele. Não é vermelho aqui. Mas é muito bonito o pedregulho. A dinamite, ó. Fica como se fosse várias... Várias genomites é, em volta e que estão agrupadas por um papel. Fica muito legal. O tijolo, ó. O tijolo fica muito bonito. E algo que também vale a pena mencionar é a grama. Ó. A grama fica saindo... Essa graminha aqui para fora tem um bloco de terra aqui. E a grama fica saindo aqui. Eu baixei dois, do, duas versões dessa textura. Que é a textura 3D no, no High e a textura 3D no Low. Aqui... Eu baixei duas vezes no low sem querer. No high, pessoal, a, tem mais blocos que estão com textura 3D e que e também são mais detalhados, mas acaba perdendo mais FPS. No low não tem tanto detalhe, mas você acaba ganhando os FPS aí de sobra. Então, ó, esses arenitos aqui talhados são muito bonitos também. Esse, esse arenito aqui também, muito bonito. Agora, outras coisas... Abóbora brilhando, fica com uma fita de profundidade muito da hora Como se a ladeira tivesse um brilho e aqui tivesse um buraco Na abóbora normal, fica como se tivesse uma escuridão aqui E o bloco tivesse uma profundidade assim real Blocos do shulker também, ó Ficam assim, ó com detalhados E, algo que vale mencionar, é que nem todos os blocos que estão aparecendo com a textura 3D na sua mão, vão aparecer com a textura 3D quando você coloca ela no, elas no chão. E quando você dropa elas, elas continuam com a textura, mesmo textura que você estava segurando na sua mão. Agora outros blocos muito bonitos, é, que, que, ficou, que realmente faz diferença. Aqui fica muito bonito, como se realmente tivesse pergaminhos aqui dentro. Uh, com relevo aqui e profundidade. Essa daqui, parece que realmente tem um martelo aqui, tem uma caixinha, então, muito bonito. Outro, esse bloco aqui, ó, a crafting table, ela também fica com os equipamentos, que se você usa serrote, martelo, aí, grudado, tesoura. E fica em 3D com relevo. Agora, essas fornalhas, o alto forno, e a fornalha comum eu acho uh, só nos itens favoritos nessa nessa textura porque o alto forno principalmente ele fica com a tampinha aqui aberta se você pegar ó, pegar aqui carvão carvão é botar para só alguma coisa eu vou colocar aqui pão de porco mesmo ó ó como fica fica como se tivesse cremando ali dentro mesmo alguma coisa que no caso é o bifão aqui então até com esse bifão aqui Daí fica saindo os foinhos aqui, como é no formário normal, mas com esse efeito de profundidade e lá dentro vermelho. Agora vamos pegar algum minério aqui pra vocês verem como que fica o alto forno. Olha só, pessoal, como fica o alto forno. Quando ele tá sem nada, ele fica aberto. Quando ele tem alguma coisa assando, ó, ele fica fechado, como se tivesse fechado lá só para assar o minério, para depois abrir e tirar... Como se fosse realmente um ato forno na vida real. Ó, pessoal. Outra coisa que muda bastante são os trilhos. Que os trilhos, olha. Eles ficam com essa textura 3D. O trilho normal fica assim. O trilho com edstone fica assim. O trilho ativador fica assim. Muito legal também. Esses tijolos aqui de, do Nether. É, eles ficam praticamente com a mesma textura de, dos tijolos normais do Minecraft. Só que pretos. Agora... As cercas, tanto a porta é, da cerca quanto a cerca, elas ficam com essa textura 3D aqui com efeito de profundidade, muito legal também. Agora o alvo, mesma coisa, ele fica com efeito de profundidade, as áreas vermelhas ficam mais profundas e as áreas brancas ficam mais para frente. O pistão também fica com efeito 3D, profundidade, eu não sei se aqui tá tá tão evidente, mas fica com te, com um efeito 3D, ó. As bordas, a, a alavanca também fica assim com um efeito de profundidade, com um relevo. E o Redstone também, a parte, uma das partes mais legais, ela fica com vários grãos para cima, uns grãos maiores, uns grãos menores, uns grãos para baixo, e eu acho isso muito legal, esse efeito de profundidade, porque, ó, a lâmpada, vamos pegar aqui o botão, clicar. Ó, a Redstone fica muito bonita assim, de verdade, ó. Ela fica com um efeito de um, de dois blocos para cima, assim, uns diferentes. As trapdoors também, ó, ficam com um efeito de profundidade, um relevo, ó. assim também, como o portal do End. E quando você vai lá e pega o olho do End. Ó, vamos supor que você vai zerar o Minecraft, pegou tudo, pega o seu olho do Ender. Agora você vai lá e coloca aqui no bloco do portal. Olha como fica bonito. O bloco fica para cima e o negócio fica para baixo. Muito legal também. E os muros também ficam todos diferenciados. Essas foram as partes que eu mais que queria falar aqui. Mas outras coisas, como eu tô... vários blocos ficam 3D na sua mão, como o cogumelo... Essas coisas aqui, fungos Eles com 3D, mas nem todos realmente ficam 3D quando você coloca no chão Por exemplo, esse daqui Eu não sei se bugou alguma coisa, mas o bloco de púrpura não tá querendo ficar com 3D quando você coloca ele no chão Quando você quando você dropa ele, realmente fica com a textura 3D e na sua mão também Mas, assim, quando você coloca eles ou não, não ficam um 3D. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado também da textura. Lembrando que ela aí tá pra, tá pra, aí pra download aí na, na descrição e nos comentários fixados. Ou nos comentários fixados ou na descrição. Porque é meio que o YouTube barra sem assim, ficar na descrição. Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha para algum amigo meu seu que gosta de Minecraft. Essa textura é uma textura muito bonita. Tô com ela no raio aqui. Então, falou, falou, valeu e fui.